Olá, Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SM Notícias. Hoje é dia 21 de dezembro de 2022. Contagem regressiva para o ano novo, contagem regressiva para 2023. A partir de agora você vai participar, interagir aqui junto conosco, no nosso jornalismo. Tem o WhatsApp do povo. É, você que tem reclamações, problemas aí na sua rua, no seu bairro, o número é esse que está aparecendo na sua tela, 997-82-4426. Vai se inscrevendo também aqui no canal da TV SBN. Isso, se inscreva, clique no gostei e ative o sininho. E sejam todos bem-vindos. Vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo querido, de Santa Bárbara do Oeste e toda a nossa região do Brasil e do mundo. Aqui em Santa Bárbara, hoje pode faltar água, hein? Atenção, moradores ali da região de Chacras do Cruzeiro do Sul, Vale das Cigarras, em virtude de uma manutenção que está ocorrendo já desde cedo aqui na, nas mediações ali do bairro, é, em regime de urgência, na verdade, essa manutenção, essa programação da manutenção corretiva uma adutora que abastece esses dois bairros que eu citei. Então... Pode ter oscilações, principalmente no período da tarde. Hein? Então, o alerta aí para você, morador do Cruzeiro do Sul e também do Vale das Cigarras. E a saidinha de final de ano, hein? É, muitos detentos aí têm o benefício de ter a saidinha nesse final de ano. E o número está bem acima né, do que do ano passado. As informações que o nosso jornalismo levantou é que a Secretaria de Administração Penitenciária informou que 1.747 presos deixarão as respectivas unidades prisionais aqui na região do Polo Têxtil até sexta-feira, ou seja, até de... depois de amanhã. Eles deverão retornar aos presídios até terça-feira do dia 3 de janeiro do ano que vem. Então... É, somente Americana é, é que nenhum detento é, Teve autorização judicial Para a de fim de ano Mas Essa unidade não tem presos Que cumprem é, A pena em regime semiaberto Mas as, do, as outras cidades Sumaré, é, Hortolândia é, Essas sim é, os, os presos serão Beneficiados né? Mais de 1747 da nossa região do Polo Têxtil. Olha, uma loja foi roubada, né? No centro de Americana. Veja só, a polícia militar foi que atendeu a esta ocorrência. O comerciante teve a loja roubada e a PM conseguiu localizar o autor. O comerciante de 51 anos flagrou né, o roubo à sua tapeçaria e confrontou suspeitos e conseguiu anotar a placa do veículo utilizado pelos criminosos e passou os dados à Polícia Militar. Com esses dados, a polícia conseguiu chegar até a Vila Dainese, é, nesse, nesse local onde um dos indivíduos estaria. E realmente um foi detido, agora a polícia investiga se esse roubo tem é, coincidência ou não a outros já praticados em comércios da cidade de Americana. Tá se preparando para o final de ano? Tá, ok. Vem aí o Natal, a ceia de Natal e a virada do ano. Tá também se preparando para os impostos e PTU e PVA. Pois é, aí que tá IPVA. PVA. Um pouquinho mais caro a partir desse ano. Então pode preparar os bolsos porque é como se diz, a nossa alegria dura pouco, né? O governo do estado de São Paulo divulgou ontem, terça-feira, os valores e o calendário para pagamento do IPVA 2023, que ficará em média 10,77% mais caro, segundo a pesquisa anual feita pela FIP, a Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas. O valor do IPVA varia de acordo com o levantamento dessa tabela, baseado nos valores de mercado apurados em setembro e outubro deste ano, em comparação com o igual período de 2021. Apesar disso, o aumento foi até menor é, do ocorrido no ano passado, 22,54%. Né? A questão é essa, hein? final de ano está aí, com festas, presentes, mas você tem que equilibrar, pode voltar para mim aqui, Davi? Você que está nos assistindo tem que equilibrar suas finanças, senão você vai ficar sufocado, senão você vai ter dor de cabeça no início já do ano de 2023, né? É, o famoso 13 terceiro, que eu falo que é, um, que é um salário alusivo, né? É uma ilusão, porque você diz que tem um salário a mais no final do ano, mas as contas, elas dobram no início do ano com os impostos que nós brasileiros pagamos aqui no nosso país. Acabou? Zé Fini? É isso mesmo? Então tá bom. Pra você uma ótima manhã, ótima tarde, ótima noite, boa quarta-feira. E amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Mexeu com você, mexeu comigo, hein? E não se esqueça, o Papai Noel da Brasil pode chegar aí na sua casa, viu?